Diretor, o projeto de mitigação é coordenado pelo senhor. Como ele beneficia o Rio Grande do Sul? Oi, TV, é, a engenharia da URGS, né? É, eu acho que o projeto né, de mitigação de riscos de acidentes com produtos perigosos na BR 101 Sul ele é mais uma ação importante que mostra essa capacidade de interação que a gente tem entre a universidade, nesse caso, né, através do Centro de Estudos e Pesquisas em Desastres da URGS, nosso CEPED, com apoio da Escola de Engenharia, obviamente, né? É, e a o setor né, é, da sociedade como um todo. Né? Então, a gente te, vê aí, nesse caso, a gente está interagindo tanto com a Defesa Civil, quanto com o Corpo de Bombeiros, quanto com o DNIT. Franel, qual a importância dessa parceria estabelecida entre a URGS e o Corpo de Bombeiros? É, é, nesse momento de emancipação do Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar, é, toda parceria, toda ajuda é importante. Né? Ainda mais nessa área de atendimento a acidentes com cargas perigosas, produtos perigosos